Está no ar, o programa Empresários em Destaque Oferecimento, Azon, Comunicação e Eventos Tec Plus, tem bom atendimento Tec Plus, tem velocidade Tec Plus, tem digital e fibra ótica Tec Plus, tem suporte rápido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 Gabriel Reis, a quem desejado dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria uma imensa honra. Obrigado pela presença, Gabriel. Valeu, Anderson. Estamos aqui juntos, estamos aqui juntos, né? Para falar sobre esse tema que só vem crescendo no dia a dia das pessoas, né? Está todo mundo conectado hoje, né? Exatamente, e que faz parte da vida das pessoas, né? E aproveitando né, essa, esse nosso começo de entrevista, eu queria que você fizesse uma fala... Pedagógico, eu diria, no sentido de explicar esse conceito, essa, o que que é, né, na verdade, como ela se processa, a conectividade, e levando isso para as relações profissionais e claro, pessoais também. Legal. A, a nossa, o que nós chamamos hoje, imagina o seguinte: a gente chama de conectividade hoje, é, a gente chama de internet hoje, mas imagina, eu imagino o seguinte. É a oportunidade de você falar com a pessoa que você ama, talvez do outro lado do mundo, né? Com apenas um, dois, três cliques, né? Mandando um áudio, mandando uma mensagem. Então eu acho que esse processo do que nós estamos vivendo hoje é justamente graças à internet, graças à conectividade. E aí cada vez ela vem evoluindo mais, né? Para as empresas, eu vejo da mesma forma. É você poder se comunicar, pesquisar ou se informar melhor de um, sobre um produto, sobre um serviço, fora do país, em outras regiões, em outros estados, que antes você precisava talvez se locomover até lá, gastar fortunas aí de, de dinheiro para poder entender um processo novo, que hoje você pode fazer tudo pela telinha igual essa que você está que eles que, a, que o nosso público está nos vendo hoje que legal que legal que legal e quando você é, é, fala dessas relações no seu ponto de vista de quem trabalha com isso de quem comercializa isso de quem atende os clientes nessa área do mercado é as relações no seu ponto de vista hoje são absolutamente outras o Gabriel quando a gente fala de negócios a partir da internet? Eu acho que sim, porque assim, ó, imagine, imagine comigo, vamos lá, eu gosto de contar a história, mas vamos imaginar que, é, como que você anunciava antigamente, como que você vendia um produto, certo? Sim. Você tinha duas formas, rádio e TV, sim. vamos colocar assim por se si dizer, hoje isso mudou com a internet e com a velocidade dela também. Você precisa se conectar mais com as pessoas. Antigamente, você vendia esse relógio aqui. Olha, compra esse relógio aqui porque ele é da marca tal e é o melhor do mundo. Estou sendo bem vago aqui falando Sim. isso, mas basicamente era isso que era feito. Hoje não, hoje você... Por que, que eu deveria comprar esse relógio? Tem mais informações sobre esse relógio. Tem outros relógios similares que você pode comparar isso tudo com a internet. Então... Esse processo de relacionamento, ele mudou tanto para as pessoas, tanto para as empresas que vendem para as pessoas. Aliás, as empresas que entendem isso, que investem nisso, elas tendem a crescer muito mais. Né? Uma coisa que eu sempre digo, invista em relações, não só em produtos, não só em melhorar o seu serviço, mas em melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, com aquele que está lá no seu dia a dia comprando de você. Eu acho que basicamente é essa a principal mudança que a internet trouxe hoje para o mundo dos negócios. Quando você está falando do investir em relações, no fundo, no fundo você está dizendo que você está investindo em proximidade com o seu cliente. Isso, é é isso que você está falando? Isso mesmo. Se aproximar mais. Qual, qual que... Qual é a facilidade hoje, olha, olha a facilidade, Qual não? a facilidade hoje de você se aproximar do seu cliente é muito grande, você pode falar com ele pelo whatsapp, você pode falar com ele por telegram, você pode falar com ele pelo facebook, você pode falar com ele pelo youtube, você, você, você tem né, antigamente você tinha lá 30, 40 segundos para falar na tv, e aí você precisava focar no seu, num, num produto específico. Então imagina o seguinte. Pega as propagandas dos anos 2000 e as mesmas propagandas hoje das mesmas empresas, agora de 2022, 2021. Você vai entender exatamente o que eu estou falando, fazendo de efeito comparativo. Você pode ir no YouTube e olhar. Né, ó, a propaganda da Sensodine, o que, que ela focava? Ela focava lá na pasta... De 9 de 10 de dentistas, eles falavam, é, indicavam para você usar porque você tinha sensibilidade. Hoje você vê a mesma propaganda da Sensodyne, uma pasta similar, ela não foca mais na pasta de dente, não fala mais do dentista, ela foca no bem-estar do cliente que vai usar aquela pasta de dente. Então eu estou dando exemplos para que fique mais fácil de a gente claro. dialogar e entender. Mas basicamente sim, hoje você precisa investir... Na proximidade com o seu cliente. Em criar soluções para ele. Maravilha. Então, falando é, desse mercado né, de conexão, de internet, tem que você comentasse um dado aqui. Ó. Crescimento de 240% do mercado na pandemia. Como é que você analisa esses dados? tipo, isso daí, a pandemia foi um negócio muito sério. Né? É... Em contrapartida, a tecnologia ela evoluiu muito por conta dessa dessa questão esse crescimento se deu muito em conta a as pessoas que estavam trabalhando nas empresas e aí passam a trabalhar em home office imagina-se o que muitas das, nas grandes capitais muitas dessas pessoas não tinham internet fixa em casa e aí elas passam a ter porque elas precisam trabalhar para a mesma empresa mas agora de dentro de casa então, a pandemia ela fez um reboliço, tanto humanitário né, quanto profissional na vida das pessoas. Então, esse crescimento foi sensacional por conta disso, desse reboliço que aconteceu. Foi algo fora da curva, né, fora da, da realidade, né, como também foi a questão do que aconteceu no mundo. É, mas eu acho que é por conta dessa questão que esse crescimento foi muito grande. As pessoas que... É, tiveram a necessidade e muitas delas hoje nem querem voltar mais a trabalhar fora, né, de casa, né? Querem é, adotaram 100% home office. O caso da minha prima foi um desses, né? Ela não não, não quer. Pode ser alguma voltar a trabalhar dentro da empresa. E um outro dado legal é que as pessoas começaram a produzir mais dentro de casa, viu? E era o contrário do que se pensava, né? Ah, eu não vou deixar ter essa oportunidade das pessoas trabalharem de casa porque a produção vai cair. E foi exatamente o contrário também, a produção aumentou. Porque você tem, eu acho que talvez um conforto, um, uma, uma situação mais... Uma, uma situação melhor trabalhando dentro de casa, né? Não sei, talvez seja isso, né? Mas isso é bacana, eu, eu gosto muito desses dados, porque a nossa região também acompanhou um pouco essa, essa evolução. Nossa região aqui metropolitana também acompanhou essa evolução de 240% aí que você passou. é Eu acho interessante isso, mas eu queria que também você comentasse sobre o ponto de vista de outras empresas que não são do, do ramo da tecnologia, se isso também ampliou as possibilidades de negócios. Eu acho que sim. assim ó, lembra, lembra que eu disse desde o começo que a proximidade. É o que vai fazer a sua, a sua empresa Sim. ser diferente. As empresas que entenderam isso antes ou durante esse, essa época, elas começaram a enxergar oportunidades onde não existiam, certo? Então vamos lá. Se você, se você for uma empresa que ficou reclamando o tempo todo, que você, direito seu reclamar e... E achar que tudo estava ruim, etc. Realmente estava. Direito seu. Mas as empresas que buscaram alternativas, que entenderam que o processo de se conectar com as pessoas ficou mais fácil, elas cresceram. Elas observaram as oportunidades. E muitas das reuniões hoje que eu faço, por exemplo, elas são online. E antes não eram. Antes eu tinha que me deslocar, eu tinha que ir até o cliente. Lógico que a gente também passa lá uma vez por mês para tomar um cafezinho com o cliente, porque isso é muito gostoso, isso é muito bom. Né? É, mas muito do que aconteceu fez com que as empresas pudessem ver isso e também atender mais gente. Porque assim, ó eu me desloco até você. O tempo de deslocamento ele não existe mais. Então a mesma reunião que eu ficaria duas, três horas conversando com você, ela passa a ser de uma. E aí eu posso me conectar com mais pessoas. Então esse é o processo. Maravilha, maravilha. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade aqui e também falasse um pouquinho sobre a questão da consolidação do streaming no Brasil. É, como é que você está vendo essa, essa questão, Gabriel? Streaming... O pessoal tem uma confusão né, né? em relação ao streaming. Eles acham que é internet, né que eles acham que é banda larga. O streaming, gente, para a gente comentar sobre esse assunto. Primeiro momento, o streaming ele é uma conjunção de dados, por exemplo, assim, ó, áudio, vídeo, é, que em vez de você baixar para o seu celular aquela informação, imagina o seguinte, em vez de você pegar a fita na locadora, colocar no seu videocassete e assistir o vídeo, você agora não vai mais até a locadora, né? não pega mais a fita, você da sua casa conectado por fibra ótica, acessa um servidor remoto, um computador que está às vezes quilômetros de você, de distância de você, e assiste o vídeo de forma, o vídeo, ou a música, ou o podcast de forma, de forma remota, né? e ao vivo, e ali você clicou começa a rodar. Então esse é o streamer, isso, isso é streamer hoje no, no, no mundo todo, tá? O, o, o processo hoje, por exemplo, que a Tec Plus, no nosso caso, vou falar um pouco da, dela em relação a isso, é, faz é que a gente entende que não é mais só vender panda larga, não é mais só vender internet, nós precisamos criar soluções. E o crescimento das pessoas que deixaram de assistir TV convencional... Foi absurdo, também por conta dessa questão do que aconteceu no mundo. Então surgem aí HBO, estádio TNT, é, pontos específicos que passam futebol, que passam novelas, que passam é, filmes, séries específicas, que o pessoal começou a poder acompanhar isso e, e sem esperar. Olha que legal. Sem ter que esperar a próxima semana para assistir o próximo capítulo, entendeu? Então, essa velocidade de movimentação, eu acho que foi a grande mudança que fez com que os streamers é, crescessem de forma tão rápida também, tá? É, aquilo que a gente conversou antes de estar aqui, quem não se movimenta não, não cresce, não se desenvolve, acaba talvez morrendo, né? E o streamer foi isso, principalmente, por exemplo, na HBO, que a gente tem lá da Tech Plus, um plano com a HBO pra você contratar. A HBO tem uma novela, cara, tem várias novelas lá, minha esposa, ela é do... Ela é, nossa, assiste, assiste uma novela, e tem uma... É, eu não lembro o nome da novela, mas a mulher chama Eda e o, o cara chama Serkan. É uma novela, eu acho que é turca. E, cara, isso é sensacional, porque assim, ó, quando que você assistiu assistir uma novela turca, Junque? Exatamente, nunca, <risos> <Muita>, né? <risos> entendeu? Com o streamer <risos> isso é possível, entendeu? Traduzido com legendas, se você quiser assistir na, na língua nativa. E, e eu acho que esse foi o principal, o principal, a principal sacada do crescimento do que é o streamer no, no mundo todo e principalmente no Brasil. E essa é uma tendência que veio entendeu? pra ficar. É, é, isso aí vai cada vez mais, inclusive grandes redes de TV criaram seus streamers, né? Sim. Então isso daí é, não vai parar por aqui e eu acho que só vai crescer ainda mais com novas experiências, novas experiências, coisas que já existem que ainda não são tão acessíveis, tá? Depois é, vocês pesquisem, por exemplo, óculos de realidade virtual para assistir o streamer, então para assistir tem no próprio HBO tem alguns Uh, alguns episódios onde você pode colocar um, um óculos 3D e assistir o, da sua tela. Olha que legal, isso da sua casa, do conforto do seu sofá, né? é algo ainda, que até tempos atrás era inimaginável, você concorda com isso? Sim, sim. Então acho que é isso. Legal. <risos> Bom, nós estamos conversando aqui com o Gabriel Rei sobre conectividade, nós vamos agora para o um intervalo comercial, um minutinho só, e nós já estamos de volta.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 Poupe Saúde, Santa Bárbara do Oeste, 19 3455 5494. Da prazer e alegria tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, vem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer bom. É porque...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 Vale mais na Paris Aqualux, você encontra as melhores ofertas. Confira escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90. Kit Mangueira Jardim Trançada Verde 10 metros Famastil noventa. Preço baixo é na Paris Aqualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse loja .com e compre online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras! Paris Aqualux, aqui em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 Mosna, underline, estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, que fala sobre conectividade. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, Gabriel Reis. Gabriel, eu queria aproveitar aqui o início desse segundo bloco, pedir para você diferenciar as várias modalidades né quando a gente fala de conexão de internet que é a fibra ótica a cabo e a rádio legal a fibra ótica ela é a acho que das, ela não é tão nova tá desde 2000 ela existe mas ela foi altamente começada a ser utilizada a partir de 2008 2006 a 2008 começaram a, a ter uma evolução sobre essa essa questão. A fibra ótica hoje ela conecta o mundo, okay? o planeta Terra inteira é conectado por, por fibra ótica, pelo Atlântico, existe uma, uma fibra gigante lá, vocês procurem no YouTube, tem uns videozinhos reais, né, de peixes mexendo nesse, nesse cabeamento, é interessante. É, e, e ela é hoje o modelo mais rápido de se trafegar dados, porque ela se trafega pela velocidade da luz, né? Pela luz, é luz afecando informações, trafegando informações de mídia, de vídeo, de áudio, dados, enfim. O rádio, ele é uma ferramenta, ele é muito utilizado ainda, por exemplo, é nas, nos locais mais distantes, sítios, chácaras, onde é difícil o acesso via cabo. Então, todos são banda larga. Todos esses que eu estou falando para você, eles são banda larga, são internet banda larga. A diferença entre um e outro, por exemplo, até mesmo na internet via cabo, né cabo coaxial, que é utilizado por uma grande empresa aqui da região também, é que é a velocidade que essa informação chega até você. O rádio, qual que é o maior problema hoje que nós enfrentamos com o rádio? É a queima do equipamento, porque é uma torre, fica no alto, é, pode, pode ter raios, pode. nós temos um, um ambiente de, de que muitas vezes acontece tempestades. Então o rádio ele tem uma latência maior. O que é latência? Eu falo para você, demora mais para você escutar a minha voz. Entende? Então o rádio ele proporciona isso, ele tem algumas velocidades, e você não consegue uma velocidade muito alta também de banda. Né? Depende do rádio, o rádio assim para a pessoa física normalmente não tem uma velocidade alta de banda Você não vai ver aí planos de rádio para a pessoa física de 600 megas, 400 megas Porque é mais difícil alcançar essa velocidade por essa latência também existir E por conta dos equipamentos também o cabo coaxial também tem uma deficiência, ele tem uma limitação de velocidade. Ele já é mais rápido que o rádio, que a gente chama hoje de rádio digital, porque a tecnologia também evoluiu bastante. E o cabo coaxial, ele é mais rápido, ele tem uma latência menor. Né? Mas nada é melhor do que a própria fibra ótica. E aí eu falo o seguinte, onde você está, onde você mora, qual é a sua necessidade, que é o que a Tecplus normalmente busca entender no cliente. Às vezes não tem como levar a fibra ótica em locais muito, muito remotos, mas pode-se levar uma internet de qualidade com soluções via rádio digital. Né? E aí, com essas novas tecnologias do rádio, né, só explicando as diferenças, a gente conseguiu muito abaixar essa latência também. Lembrando, não é igual a fibra. A fibra é um cabo que trafega a luz. É, mas esse foi, essas são as principais diferenças entre essas tecnologias tá? e a fibra ótica hoje ela é produzida em larga escala né? diferente de anos, anos atrás que não era por isso que você não via tanto, é, esse, tantos projetos com fibra ótica como você vê hoje Entendi. Aproveitando nessa mesma linha, quero que você fale um pouquinho aqui sobre a, a, o 5G, a realidade e as mudanças que essa tecnologia vai trazer. Legal. O 5G, eu participei de alguns, de alguns eventos em São Paulo, é, é uma realidade que vai acontecer, é uma realidade que, que vai existir no nosso, no nosso dia a dia. Já existem algumas cidades testes no Brasil, já existem em outros países né? Fora aqui dos Estados Unidos e etc. O 5G ele é uma frequência, igual o rádio que a gente estava conversando, só que é uma frequência mais rápida. Né? Só que é uma frequência, imagina o seguinte, você tem um roteador na sua casa? Sim. Tem o 2.4 e o 5.8? Sim. Tem, né? Tem. Você percebe o seguinte, ó? pode me interromper se eu estiver errado, tá? O 2.4 você consegue andar mais distante dele, certo? Ok. O 5.8 você não consegue ir tão distante dele, ele tem uma, uma, um raio menor. Só que porém a velocidade de tráfego de dados aqui é muito maior. Então aqui eu tenho afego mais, mais dados, mas pelo um, um raio menor. No 2.4 eu tenho menos, menos velocidade de dados, mas num raio de tamanho maior. Então a, a grande dificuldade hoje ainda do, do 5G é essa questão né, dos chips. É, quantas torres, como que, a gente, como que vai fazer essa repetição de sinal, uma realidade que vai existir, com altas velocidades também no, no seu celular, desde que o seu celular também tenha essa, essa função né, específica para você poder utilizar, mas que vai ter o, o, alguns problemas que só acontecem com frequências é, de sinal. É, algo, algo, alguma frequência pode atrapalhar esse, esse sinal, pode interromper esse sinal, como qualquer outra frequência que já acontece hoje em dia. Então o 5G vem sendo, vai ser uma realidade, porém vai ter as a, a limitações que vocês já conhecem hoje no dia a dia, né? que você já sofre no seu celular com o próprio 4G. Mas é uma baita tecnologia assim, fora do, do comum, Anderson. É algo, algo sensacional. Disse para você que eu fui para para Santa Catarina e experimentei lá o, o, o 5G. Assim, algo sobrenatural, muito bacana. <risos> e aproveitando nessa linha também, que você está falando do 5G, queria que você aproveitasse e discutisse um pouco aqui o conceito da internet das coisas. Né? Cara, internet das coisas, você sabe quando eu fiz faculdade o meu projeto, isso que nem existia no Brasil, hoje já tem várias empresas fazendo isso aqui né? na, nossa, na própria, nossa própria região é, o meu projeto de faculdade foi sobre o lote né? L-O-T cara, eu projetei uma maquete onde uma casa acendia a luz sozinha é, ligava o ar-condicionado pelo seu celular isso na época era aqueles <risos> celularzinho absurdamente né? sem por 1% da tecnologia que tem hoje. Mas olha só, cara, como que evoluiu. Hoje é uma realidade. Por exemplo, nos países afora tem casas completamente conectadas. Completamente. Por fibra ótica. O carro do cara tem o 5G. Então o cara tá lá. Vou dar um exemplo. O cara tá lá dentro do carro dele. Tá um calor fora de 38 graus, 40 graus. Dentro do carro dele ele coloca o ar-condicionado em 25. Existem sensores no carro que veem que a temperatura do corpo dele está lá, próximo aos 25, 26, acionam a casa dele, para que na hora que ele entre dentro da garagem do carro, com o carro, estejam com a mesma temperatura a garagem e a casa. Para que ele não sofra choque térmico. Isso totalmente automatizado. Fora as geladeiras hoje, que já existem, que elas fazem compra para você. Imagina na sua casa, acabou o ovo lá na porta da geladeira assim, ó. A geladeira ou te manda um comunicado para você aceitar a compra daquilo, ou te manda, ou já faz a compra para você diretamente, para alguém entregar no horário que você tiver dentro da sua casa. Então, acho que assim, é a realidade, tá chegando. Ainda não não sei quanto tempo isso vai ser para todas as pessoas, né? Quanto tempo isso vai demorar? Mas tá aí. Já existe, inclusive no Brasil. É o novo mundo, né? É o novo mundo. Gabriel, é, o tempo passou muito rápido muito demais. Mesmo. Eu queria te agradecer pela partilha, por todo esse conhecimento compartilhado aqui. Gostaria muito de te agradecer mais uma vez e pedir para você, claro, fazer aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Cara, sensacional, Junque. Eu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Até que Plus também, é, o nosso foco lá é desenvolver soluções não é só vender internet né? internet você compra hoje em vários lugares mas nós estamos desenvolvendo soluções por exemplo com hbo com situações específicas que você pode usar no seu dia a dia dentro da sua casa com, com aplicativos de cursos para que você possa melhorar a sua vida no geral é, isso tudo é algo que tem dentro de mim sabe é, não só vender por vender, mas vender soluções que eu possa melhorar a sua vida, junto, melhorar a vida de quem está tá nos vendo, né? Porque a internet, ela foi feita para isso, ela não foi feita para a gente ficar fazendo guerra, fazendo um monte de coisa errada, ela foi feita para que a gente possa, para ser mais rápido eu poder te ajudar. Sim. Para que você possa se comunicar de forma mais rápida comigo, entendeu? Porque as pessoas, infelizmente, às vezes distorcem isso. né? Sim. E lá dentro da Tec nós temos essa mentalidade de fazer isso acontecer para diversas pessoas entregando soluções. Então eu quero agradecer você, do fundo do meu coração, por ter dado essa oportunidade para a gente conversar, bater esse papo, tirar algumas dúvidas. Sim. E eu só tenho a dizer de verdade. Obrigado. Viu? Maravilha. Valeu. Eu agradeço <risos> mais uma vez a sua presença. Saúde, paz e Deus abençoe sempre. Para você também. Obrigado. Eu que agradeço.